Dizem que em noite de lua cheia, uma criatura misteriosa, sedenta por sangue, costuma correr em estradas desertas. Essa criatura tem uma aparência assustadora. Um uivo no meio da noite é sinal que a fera está rondando na escuridão, esperando o momento certo para o ataque. Mas os caçadores vivem e morrem para caçar essa criatura, conhecida como lobisomem. A equipe do canal Fatos e Mistérios foi investigar os relatos de uma série de ataques de lobisomem que tem ocorrido em uma fazenda. Recomendo que se retire as crianças da sala, pois neste momento vocês estão tendo acesso a uma das imagens mais fortes da aparição de lobisomem. aquele grito que ela deu. Aquele dito que ela deu, pô. esse cheiro tá? Muito pô. Vai. Ele abaixou. Ela abaixou ele, abaixou. Ele abaixou matou ele? Bateu, ele, bateu, ele bateu. Acho que ele morreu, acho que ele morreu. Sim, ele veio. O lobisomem assassino está à espreita da casa e quer entrar. Estão encurralados e pode haver mais de uma fera. Porque os porquinhos? porquinhos Gente, me não, não pelo cabelo da minha xingxi. O xing bateu depois aqui. O farei de raiva, bafejarei e arrancarei suas entranhas. Entranha! Foi tiro, foi tiro, foi tiro. Foi mesmo o menino pra ele bater de frente com os meninos, eu acho. Escutasse também? Aonde? Aonde? A Meu Deus, eles não deveriam ter saído de dentro da casa. Corra, carimbão! Corre! Corre! Corre! Corre! Corre! após levar um tiro de bala de prata a criatura sumiu na floresta e antes de continuarmos já deixe o seu like é se não for inscrito e curte vídeos assustadores do paranormal e da ufologia inscreva-se nesse canal e Ative o sino das notificações Um homem estava dirigindo seu carro por uma estrada no sul da Carolina do Norte, Estados Unidos. Foi quando ele registrou, acidentalmente, uma figura estranha de pé na porta de uma igreja. Repare que suas roupas e seus sapatos com meias brancas altas é justamente um dos figurinos do rei do pop. A suspeita é de que isso seja seu espírito condenado em busca do caminho da luz. Sim, o espírito dele permanece vagar pela terra. Você o que faria se o espírito dele aparecesse para você e se ele aparecesse hoje dançando em seu quarto? Era manhã de domingo e um jovem estava mostrando ao seu marido a máscara que adquiriu na loja de antiguidades da esquina. De repente, o vendedor surgiu na porta dizendo que foi um erro ter vendido aquela máscara e a pediu de volta, mas já era tarde. Aquela máscara é amaldiçoada. Sim, a cabeça da jovem está pegando fogo. Em dois minutos, seu corpo virou cinzas. Por algum motivo a máscara lhe fez entrar em combustão espontânea. Um grupo de amigos estava voltando de um bar. Parece que alguém deixou cair um objeto no chão. Bom, parece que perderam a chave do carro. Então, um deles foi ver se encontrava ela no chão. Alguns homens não conseguem resistir ao chamado de uma princesa. E lá foi ele achando que iria arrumar uma namoradinha para esta noite. Sim, ela rasgou sua garganta. Sumiu do nada. Agora falta só mais um. Você teria capacidade psicológica para lidar com esse tipo de atração? Como se você estivesse despencando de uma montanha em queda livre e sem qualquer proteção. A única coisa que gostaria de saber é como ele conseguiu. A primeira coisa que seria impossível de passar pela grade é a sua cabeça mas ele simplesmente atravessou com o corpo todo, sem qualquer dificuldade. Não sabemos em que floresta essas criaturas foram filmadas, mas parecem filhotes de dinossauros, mais especificamente brachiosauros. Se essas imagens forem tão reais o quanto parecem, poderíamos dizer que em algum lugar da Terra existe de fato um parque dos dinossauros? responda nos comentários no vídeo que se segue vemos um tio mostrando para sua sobrinha sua nova marionete <risos> A menina parece ter gostado muito do bonequinho. Tudo estava indo bem, um clima de alegria e descontração, quando algo macabro aconteceu. Que aquela cabeça branca, pálida e cadavérica está fazendo ali atrás. Ela não estava ali há poucos segundos. A cabeça de um fantasma é indício de infestação de espíritos malignos pela casa. No domingo aconteceu nos Estados Unidos a Reunião Mundial da Maçonaria, intitulado de The Last Step to Owen Stout, ou seja, o último passo para o reinício. Be -a. Be -a. Neste tempo há maçons grau 33 de todos os países. O que há é por trás dessa reunião? Repare que eles estão tão certos de que seus planos darão certo, que já nem se escondem mais. Seria o reinício famigerado Grande Reset? Será que a economia de fato será resetada pelos senhores do mundo? Será que eles, sim, os Illuminates estão por trás disso tudo? Uma coisa é certa, a nova ordem mundial vem aí. E queria você ou não, já estamos a um passo da marca da besta. Portanto, esteja preparado, pois já é apocalipse. Segundo rumores, essas imagens seriam de um ritual satânico abominável de iniciação na sociedade secreta, Ordem Hermética da Aurora Dourada. Na ocasião, o aprendiz precisa fazer juramentos, gestos específicos e se submeter à dor física e até mesmo a derramamento de sangue. As imagens mais pesadas foram censuradas para não infringir as diretrizes do YouTube, dentre eles políticos, pastores, padres, donos de grandes empresas, banqueiros, pessoas que preferem não ser identificadas. Esta mulher está passando por uma sessão de exorcismo. São imagens reais registradas no Vaticano. Ela está possuída por uma legião de demônios. São várias vozes falando ao mesmo tempo através dela. Quando sua mãe se sentou para receber a benção, o demônio ficou ainda mais agitado. Isso não é ficção. Existem muitas pessoas que sofrem como a Cristina. Muito dizem que ela sofre de problemas mentais, mas como justificar o som de várias vozes enquanto ela fala? Estaria ela possuída por forças espirituais malignas? Mãe! It de repente ela voltou ao normal. Mas por quanto tempo? Eram por volta das duas da madrugada. Um jovem indiano estava dormindo. Quando um ser obscuro começou a vagar pelo recinto, ao mesmo tempo objetos começaram a se mover sozinhos. Após ouvir um barulho, se levantou para investigar. Mas a criatura já havia se escondido. É isso que acontece conosco de madrugada. Ouvimos barulhos e quando vamos ver não foi nada, mas na verdade foram eles. Nós não os enxergamos, mas eles sempre estão lá. Eles são os seres das sombras. A mãe do Tiago foi até sua casa após ter uma série de pesadelos estranhos com ele. Enquanto estava expondo a situação ela viu algo estranho na escada. Aqui eu tô gravando. É... Você falou que viu alguma coisa na escada, o que você viu? Ali ó, ali pra cima é, é e olhando pra cá. Opa, opa, opa, opa, opa, Deus do céu, Sim, sim. algo moveu aquela cadeira. Você viu, hum, ah, é sim. Tiago? Será que é o mesmo voto que eu vi passando aquele dia lá? Eu não sei, nossa, Vai. fiquei com muito medo. Não é mais uma coisa boa, não, porque me deu medo, me deu um, um arrepio assim na. A espinha é uma coisa ruim. Olhe, aqui, aqui. Ah. aqui tava bem aqui, ó. Aqui? Eu tava aqui, assim, ó. Olhando lá, assim, ó. Você viu aí? Tava observando a gente. Sim, havia um ser obscuro de pé no topo da escada. Vi Tiago, um o que eu tinha semana passada eu vi. Você está lá dentro do barco, você está lá dentro do Eu disse como se estivesse saindo daqui um negócio preto, assim, ó. Tipo um vulto. De onde está vindo este barulho? Como isso foi possível, se não havia ninguém ali dentro? Veio o um negócio aqui, hein? Ai, Nossa senhora, aqui não. Como que foi o seu sonho? Ah, então, eu sonhei que você tava assim, se estrangulando, com a boca aberta e o olho arregalado assim. Galera, resolvi gravar isso aqui, porque ela, minha mãe disse que viu um fantasma aqui em casa. Meu Deus, o que foi isso? O que foi isso? Ai! Ah, o, o livro. Jesus amado. Alguma coisa derrubou o livro. Cara do céu. Meu Deus do céu. Eu não essa noite casa, vamos todo mundo pra Não, eu não vou sair daqui. Eu não vou. Fica aqui, ó. Parado tá, aqui, pessoal. Tá estrumou eu. Cara. Que foi? Que foi? no corrimão. Corrimão? Neste momento, a Thaís se apavora ao ver o corrimão sacudindo sozinho. Isso tudo é muito estranho. Com certeza é um mal ligado ao seu passado, uma maldição que precisa ser quebrada. Um vídeo que se tornou viral no TikTok foi publicado pelo usuário Shoker 90. Na descrição do vídeo diz que vários meninos avistaram durante a noite uma criatura estranha dentro de uma mesquita. Seus movimentos são aleatórios. Nesta hora não havia ninguém ali dentro e a mesquita estava trancada. Então o que poderia ser aquela figura? Como podemos ver, na parte superior de uma mansão há a figura fantasmagórica de uma mulher vestida de branco. Por acaso seria o fantasma de uma mulher que padeceu ali, ou uma pessoa comum que só de longe parece um fantasma? Você subiria lá em cima para conferir? Um cidadão canadense fixou câmeras em uma floresta, geralmente são fixadas por biólogos para fins de estudos científicos. Em uma certa noite, uma figura estranha foi captada caminhando de quatro por um bosque. Mas o que poderia ser este humanoide? Seria um demônio ou talvez um ser de outro mundo? O que sabemos é que ele é aterrorizante. Dois jovens a bordo de uma moto seguiam por uma estrada obscura quando se depararam com uma mulher estranha andando sozinha. Como não bastasse, logo adiante surgiu uma figura idêntica que eles viram logo atrás. Neste momento o que eles mais queriam era deixar este lugar. Após escutarem gemidos estranhos vindo de um bueiro em Nova York, dois amigos decidiram abri-lo para ver o que estava ali dentro. Eles ficaram em estado de choque diante do que viram saindo do buraco. Um humanoide bizarro imundo e com um gorro na cabeça. Ele possui uma feição assustadora e olhos negros. Parece um duende demoníaco será que essas criaturas realmente existem Será que eles vivem escondidos nas redes de esgoto são imagens reais a única coisa que eu quero é que essas criaturas pavorosas fiquem longe de mim isso foi estranho, é como se um monstro estivesse se erguendo por debaixo da terra. Mas, na verdade, o cinegrafista se encontra no epicentro de um terremoto. Ele estava filmando o lago, quando de repente isso aconteceu pegando todos de surpresa. Uma jovem tailandesa que tem por nome Kem Mam foi até a floresta colher lenha a pedido de seu pai, para manter acesa a lareira em face das recentes noites frias. Lá está ela sozinha cumprindo sua missão, sem saber que não muito longe dali havia uma criatura primitiva em busca de alimento. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. De repente ele avistou de longe a jovem que mama. Então ele começou a espioná-la. Não se sabe se ele se apaixonou ou se enxerga ela com uma boa refeição. O que será que ele irá fazer com ela? Sim, ele é pôs para dormir. Em seguida a levou embora. Parece que esta criatura vive com muitas outras dentro da caverna. Eu não quero nem imaginar que farão com esta pobre e inocente jovem ali dentro.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 perturbada, um rato começou a infernizar a vida do gato, que até ontem era seu melhor amigo. É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 Vamos, Neste Arminando. momento, elas estão em pleno ritual, com uma enorme fogueira acesa no centro. <susurra>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 como se as assim? Então, os exploradores decidiram encará-los de frente, mas o medo falou mais alto. Mira! Quem é Ei, a cara do Bruxas! Pepe! Que me Gira! Sim, elas simplesmente desapareceram do nada. Mas não por muito tempo. Sim,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 O pájaro de esta ataduras. y non demorou muito para que a mesma fugisse em forma de bola de fogo a checar a ver que está passando con ella pepe mira oh, mira pepe pepe pepe pepe la bruja la bruja la bruja mira amigos la bruja amigos Prepa, isso impactante! A Bruja! é um No vídeo que se segue, um jovem chinês foi até um córrego pescar uns peixinhos para a janta.